Os casos de dengue continuam em nossa cidade e na nossa região. Por isso, precisamos redobrar os cuidados. Deixe sempre as piscinas e caixas d'água cobertas. Garrafa sempre de boca para baixo. Lixo sempre fechado. Descarte os pneus no PEV da Prefeitura, pertinho da antiga estação ferroviária. Use areia nos vasos de plantas para evitar o acúmulo de água. Dengue. Essa luta é de todos. Prefeitura de Fernandópolis. Trabalhando por você.